Galerinha, quem fala que é o Vortex trazendo mais um videozinho para vocês, essa vez estamos aqui jogando no Battlefield e jogar aqui de batedor, é, é batedor e Sniper, só que eu vou jogar de carabina aqui. Nossa, puxa Sniperzinho ali, mas eu vou jogar de carabina princípio aqui, galera. Então 4 aqui, modo som aqui. Vamos ver aqui para uma cheia Vamos iniciar aqui Já tem um Tem uma jogada aqui, bora Fala, volta com menos aqui, aqui Ih, falecido Tem um cara lá em cima, só no pré fire Monstruoso Me deram o rézinho aí, já não adiantou muita coisa não Tomei para o mimo, cara, eu acho Adiantou Não adiantou muita coisa não Começamos muito bem aqui vamos vambora, hein? Bora que o bagulho começou frenético. Vamos pré-fire. Já vamos pegar a granadinha não, Vamos panquear o bagulho. Porque o que ele é vai deixar nada de não. Tô cego, não, não tem condição. Né? Opa, trabalharam o resto aqui. Bom, oh, também galera, tava se saneando no seu coração, tirando o desforte e movimentando. Olha ah, o caboclo ali, toma, na boca. A porta. Toma mais um, eu lançou aqui. Vou entrar, vou entrar. Ali na força, ó. Esse esgueiro me colocou um pouquinho. Volta aqui e correu pra cá. Correu. Caralho, vou correr. Opa, tava lá embaixo da montanha. Tinha um outro lá na frente me atirando já. Deu, opa, os caras estão tá tomando de pouco ali. ó Onde vamos. Já vamos dar do Black de fora. Opa, entra ali. Então não vai dar bom aqui. A galera pegamos aqui. Radesco. vamos morrer aqui ó, morri, pareci. não deu muito certo aqui, matamos só um, mas ali é a ideia, ali, ali é a ideia de opa olha aqui, monstro ah, o cara chegou pelas costas, galera, não deu muito certo aqui, o cara chegou pelas costas invadiram, invadiram porra, isso é uma... Já foda pra ficar ali, galera. Ele é, bom, é um maluco. Muito que eu vou que galera. É, vamos guerreirando aqui, vamos canto O louco, o que eu tava ali de suporte, é só pré-fire vamos que vamos aí galerinha vamos tomar aqui algum milagre tá aconteceu e a gente tomou a chave agora beleza, tá a gente tá rolando aqui a tirotei maroto aqui opa a gente põe tá assim, tio Me invadi me ver que é sinistro aqui, já, Só vou um pra Só vou um olha Impressionante isso aqui Os caras estão mandando uma charge de novo aqui Como assim? Como assim? Deixa eu não, ter porra não estava chato pra caralho aqui já abraço, tá Pagou na braço, Pegamos aqui um mais Tomamos aqui, 5x5 cinco cinco. Joguei muito pouco Battlefield 4 aqui, galerinha Estou jogando aqui, comecei a jogar Ontem, na verdade Estou jogando o jogo um pouquinho Eu a jogar o Battlefield 3 Porém eu faço Não cheguei a jogar muito não Vamos lá O bagulho de café médio é muito quebrado. O bagulho tá cabuloso. O bagulho está cabuloso. Matei a C4 ali atrás da parede. O bagulho tá sinistro. Vamos então, fazer tá o seguinte, aqui, galerinha. Vamos jogar de assalto aqui. Vou jogar de K12. Vou jogar com essa arminha aqui, vamos ver se tem alguma mira pra ela. Não tenho jogado tudo no patrãozão mesmo. Vamos ver o que, que dá aqui. Pistolinha mesma. Beleza, lado. Isso aqui seria o um médio, galera. Então vamos que vamos. vamos jogar defensivo Bora. Olha é a galera aqui Ah, legal aqui, ó. não consegui, não consegui achar o nego desvulador nessa caralho Aí, <risos> da resto do cara eu me fudia aí Então vamos lá, peraí, vamos nos comandos por aqui antes Eu não... Sangue, eu tô com luça granada. Eu tô perdido aqui olha. O sangue já um que é Beleza, boa. E aí galera, vamos achar um especial aqui, Esse aqui Ruxi, tomei aqui, galera. Tomei nada a ver. Lá da cara do caralho. Opa, aniversário. Ai, já não valeu. aí pro você tá aqui o res. Vamos ver aqui se eu tô com o desfibre equipado. Parece que eu não devo tá porque não consegui usá-lo. Ah, não tô. Não, não tem isolador liberado. Ainda. E bacana, e americano. Não dá pra me dar a não, galera. É do SUSB, bem de mata ali, peguei a granada aqui de novo e deu ruim, deu ruim levamos dois e deu ruim aqui galera, bora vamos tentar de novo aqui e nós vamos pondo um médicosão aqui na próxima já deve estar com o desfibro nele Certo, tem nele um lado do outro. Liga metralhando tudo quanto é lado aqui. Depois a gente destrava alguma arma, mira pra essa arma aqui, galera. Vou dar uma flanqueada aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma costinha monstro aqui. Uma então, gente aqui. Com a tá caixinha de negro aqui fora. Não foi muito bom ter tentado fazer isso com o xizinho aqui fora. Não 1 e 9/11. Beleza. Vamos colocar um microfone ah, aqui. Ah, tá, porra. Nem é que eu tô aqui. No cantinho, no cantinho. Não consegui ver o meliante ali, tava ali bem no cantinho camperando de mole também. entregou um, um louco no bagulho. Valeu, ficou bem. cancelado, opa! Peguei um e morri. Peguei um e morri aqui. Peraí, vai rolar um rezinho, rolou um rezinho, ó. Beleza, mais um! Vem não! Na direita e na esquerda do FD Nego até o Talo Que galera gosta muito de camperar aqui E é foda pra caralho Vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá Vamos lá que bagulho Tá sinistro Vou fazer uma graça aqui Vamos, Vamos ver o que eu faço aqui De sniper galera Pega sniper Zona aqui Vira seis um invariável, vamos embora. Assistei uma mestragadora. Já peguei um aqui na sniper cara matando um lança, lança míssil ali. Já Pegamos aqui na sniper um tiro. Um kill one tiro one kill aqui Caraca, depois, depois, depois. Esse pouco muito devagar aqui, eu me lasquei. Cadê o rezinho? Cadê o rezinho? Cadê um o E aí, meu lifezinho? Tá rolando aquele life. Os nigos das costas aqui. Opa! Pegaram. Portela, um papel, um papel pequeno aqui um camuflado tá aqui pra ele tá com tá, tá, tá. e nem cliquei nem cliquei aqui 14 barra 16 Mas aqui, o que é 14 barra 16 vamos que vamos Alfa não tá dando nada Os mapas tá dando muito certo Nesse mapa aqui não, galera Deu só um arquivo aqui só Errado Esse aqui Vai ter ninguém na foto do de um lado Do outro, tá foda Tá foda a granada Voando pra tua lado aí, galera Vamos ver aqui, vou jogar de clássico jogar com isso aqui, não vai dar certo né? Bora Olha só Depois do meio da, da confusão aqui ó. Ah, Nas costas aqui galera Os caras duas vezes aí. Opa. Lógico, eu aceito Então galerinha, é esse aí Foi mais um gameplay aí de BF4 Mapinha aqui Até tá bom aqui Só que bem fechado, sem veículos aqui só porrada, bomba e caralhada, quatro <risos> o caralho, a 4 correndo. Liberamos de fibra aí, galerinha. No próximo, já vou poder usar o desfibre. Então, o gameplay foi essa aí, galerinha. Quem curtiu aí, dá aquele like maroto. Quem não é inscrito, se inscreve. E foi inscrito, dá aquela moralzinha aí. Compartilha com os amigos. Chama a galera aí para se inscrever. Valeu, galera. Fui.